Fala galera, no vídeo de hoje vou mostrar meus investimentos secretos no CSGO Nunca revelei aqui no canal antes então fica ligado porque eu já investi muita e eu mostrei para vocês ainda exatamente em quais itens sendo mais específico eu investi em vários adesivos e tô com uma coleção de mais de 50 mil reais em stickers do CSGO e tá na hora de compartilhar com vocês revelando pela primeira vez todas as unidades de armazenamento que ficam dentro do inventário do CSGO eu já fiz vídeo antes mostrando minhas skins né minhas armas a minha faca mas eu nunca fiz um vídeo mostrando os adesivos e caixas que eu tenho comprado como investimento no CSGO e é isso que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Também vou dar dicas de como você pode investir igual eu tô investindo e ganhar dinheiro, porque realmente eu já ganhei uma grana boa comprando resíduo de CSGO. Vou mostrar tudo pra vocês hoje. Vamos que vamos. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com essa partida! Eu Olha só para isso! <risos> o que está acontecendo? Ficou sem munições?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 Bom, vocês já sabem que eu invisto muito nas skins de CSGO, tem sempre vídeo, pelo menos um por ano, mostrando meu inventário atualizado, né? atualmente a skin que eu mais tô curtindo ter é essa faquinha aqui, e o inventário tá caminhando pra possivelmente custar 3 milhões de reais no fim do ano, por causa de novos investimentos que eu tô fazendo em adesivos, e tô pensando em talvez comprar o adesivo mais caro de todos eles, talvez, meu inventário solto, que é o Titan holográfico, né? eu nunca mais tive esse adesivo solto, acho que é o... A única vez que eu tive foi lá em 2015. O adesivo estava 3 mil dólares, agora cada um custa 60 mil dólares Então esse foco agora de investir em adesivos e tal É pra ver se eu consigo depois pegar o adesivo mais caro de todos Mas vamos começar por quais adesivos eu tô investindo e quanto que eu já tenho, tá? Minha meta é conseguir logo 100 mil reais investidos em adesivos Mas no momento eu tô com apenas um pouco mais de 50 mil O que já é um valor legal E eu vou mostrar pra vocês hoje todas as minhas unidades de armazenamento, tá? Aqui a gente tem mais de mil itens Eu nunca mostrei elas aqui no YouTube, Essa é a primeira vez Então se você gostar desse estilo de vídeo também Deixa um like, assim eu posso fazer mais no futuro. Bom, eu vou começar aqui pelos meus itens mais novos. Então, as últimas unidades de armazenamento que eu criei. A gente vai chegar nas primeiras depois, né? As mais antigas. Mas aqui, tipo, vou começar pela unidade de armazenamento que não tem tanta grana. Provavelmente é a que menos tem. Que são muitas caixas, tá? Eu tenho... Não muitas, né, velho? Na verdade, são poucas. Mas simplesmente são as caixas que eu fui dropando ao longo dos anos, jogando CSGO. Nessa minha conta e na minha outra conta da Steam que eu comecei a jogar, né? E recentemente comecei a comprar umas caixinhas aí também. Pra possivelmente ter uma coleção... Com todas as caixas do CSGO Pelo menos uma de cada, né? Já tá perto Na verdade, já tem quase todas as caixas aqui Mas caixas são itens que eu ainda não vou Investir, tipo assim, pegar uma caixa e comprar Mil agora, porque eu tô focado em primeiro Investir em stickers, tô achando que a volatilidade Deles é melhor, eu vou mostrar agora Vamos que vamos, tá? A segunda unidade de armazenamento Eu nem vou mostrar, que ela chama Y, é uma unidade de armazenamento que é tipo assim Uma lixeira pra deixar alguns itens Temporários, tá? Eu tenho ali name tags Pra aplicar em skins, eu tenho Os agentes que eu não uso, acho que eu vou vender eles trocar por adesivo e nessas duas unidades de armazenamento não tem muita grana eu diria que tem um pouco mais de mil talvez uns dois mil reais em caixas aqui mas não é isso o investimento que a gente vai entrar em detalhes nesse vídeo e sim adesivos de alguns campeonatos bom unidade de armazenamento Rio glitter essa daqui não é um investimento foi o que eu comprei para minha conta e só quem comprou lá na hora vai ter pelo resto da vida né nunca mais vão vender essas unidades de armazenamento não tem como transferir de uma conta para outra eu comprei lá no evento do Rio Major né que eu também foi assistir o Major foi muito louco lá no Rio de Janeiro e aí eu quis comprar isso aqui como uma lembrança, então eu tenho todos os adesivos Paper e todos os adesivos Glitter do Campeonato Rio 2022. E eu não sei o valor aproximado dessas unidades de armazenamento, mas também não é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sim. Essas quatro unidades aqui, galera. Essas aqui são as unidades que eu tô colocando adesivo pra caramba. São os adesivos que eu estou investindo, então vamos começar pelos anti Glitter. Essa é a primeira categoria de adesivo que eu quero falar sobre, e eu investi nesses adesivos e tive um retorno bacana. Esse aqui é um dos adesivos Glitter que eu mais gostei, tá? Particularmente desse campeonato Anti-Air 2022, e por isso que eu decidi investir nesse adesivo aqui. Atualmente eu tô com 500 desse adesivo 9Z Glitter aqui no inventário, tem bastante mesmo, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhes de cada preço, de cada adesivo em particular, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas esse daqui é o adesivo Glitter que eu mais investi, tá? Em Anti-Air 2022, e eu acho um investimento bacana porque é um adesivo muito bonito, cara. Na moral, eu achei ele sensacional, colado em skins ele fica muito top, e tem bastante desse adesivo sendo aplicado, portanto muito sendo deletado nas armas, né? E pouco sendo gerado hoje em dia, porque não tem gente abrindo cápsula desse adesivo, não como antigamente, né? Descendo aqui, bom, tamo na história de, um, de adesivos glitter. O segundo adesivo glitter que eu investi é o Cloud9. Esse aqui é o adesivo de time glitter que mais hypou, que mais tá custando bastante grana, tá? Desde que eu comprei, acho que ele já mais do que triplicou. Eu tenho toda uma planilha de investimentos lá, toda anotadinho. mas esse vídeo aqui é mais pra mostrar pra vocês os adesivos que eu tô investindo e tals e quantos, né, que eu tenho. Cloud9 eu acho que eu tenho quase 50, tá? Eu acho que tá perto de 50 E eu queria ter comprado muito mais esse adesivo Porque hypou muito, tá? Deveria ter comprado mais dele Passando pro próximo adesivo, o glitter que eu investi, galera É o Complex Gaming Glitter Eu acho que esse adesivo ficou muito bonito, tá? E por isso que eu decidi investir nele Eu acho que a demanda pra fazer crafts vai ser alta, né? Nas skins stream, por exemplo então Eu comprei bastante desse adesivo aqui Na realidade não foi tanto, tanto, tanto, tanto Acho que eu comprei exatamente 50 adesivos desse aqui E foi um dos adesivos que eu menos investi Tá? Tanto o Cloud9 Glitter quanto o Complexity Game Glitter Eu devia ter comprado mais Porque esses adesivos são muito bonitos E estão subindo bastante de preço Mas eu fui muito no hype do 9Z Eu quis comprar muito 9Z Glitter, tá ligado? E eu acho que ao longo prazo... Pode ser uma boa decisão, porque esse roxo tá sensacional E partindo pro quarto adesivo glitter Que eu tenho investido, é o Eternal Fire Glitter, esse aqui desde que foi lançado Desde o Major Giant Warp, eu fiquei de olho Nele, eu acho que ele fica muito bonito em skins Tá, e é um adesivo muito louco Cara, esse aqui eu tenho 300 adesivos Dele, eu investi há pouco tempo Não foi quando tava muito barato, então Ainda não valorizou muito, mas eu tenho certeza que vai subir Bastante o preço desses adesivos E pra finalizar, cara, eu tenho o Vini Glitter Que eu acho um adesivo muito bonito Tá ligado, por causa do tubarão ali, Engraçado, simplesmente Eu tenho 40 Vini Glitter no meu inventário aqui, E esses são os adesivos Glitter Tá tá dando 990 Quase mil adesivos Glitter, daqui a pouco eu coloco Mais quatro aqui pra completar e provavelmente vou ter que criar Uma segunda unidade de armazenamento Chamada Anti-Warp Glitter 2 Bom, finalizado a unidade de armazenamento anti arp Glitter Não é aqui que tá a maior parte da grana Na verdade tem menos de 10 mil reais Investidos em Anti-Warp Glitter Aqui, a segunda unidade de armazenamento É Anti-Warp Gold, vamos dar uma olhada Nela agora, aqui também não é é a unidade de armazenamento que mais tem grana, com certeza vai ser a próxima, que são os anti -herpes holográficos, mas eu comprei alguns anti -herpes golds pra ter como basicamente investimento barra algo que eu queria ter pra mim pro longo prazo, tá ligado? Então eu comprei alguns Fallen Gold, tá? Tem 5 Fallen Gold, esse adesivo que subiu bastante do Fallen, fiquei feliz. E é um adesivo bonito, né? O gold podia ser um pouquinho mais dourado, um pouquinho mais real, mas tudo bem. E aí eu também comprei cinco Cacerato Gold. Na minha opinião, esses dois players aí que estão do Brasil, assim, eles são os mais hypados, eu acho, né? Possivelmente que estão Jogando assim atualmente. E aí temos também o Vini Gold, mano, que eu comprei também pelo tubarão, que eu acho um adesivo legal pra se colecionar. Eu também comprei cinco dele, né? Pensando em algo que acho que pode valorizar mais a longo prazo, que é essa patinha aqui do, do que é essa patinha aqui do Art Dourado, eu comprei 15 adesivos desse, tá? Pra ver se valorizou ao longo do tempo. O Art é um player bem hypado também, e aí comprei adesivos dourado do Boltz, o do Boltz eu acho que ficou legal porque, mano, é um dos que mais parece dourado assim, tá ligado? Eu acho que ao longo do tempo ele pode dar uma valorizada legal, e se eu não me engano eu comprei 30 bolts dourado e também comprei mais 15 Fer dourado, tá ligado? Eu comprei basicamente o time inteiro da Imperial em adesivos dourados, pensando que, pô, se a organização acabar, esse adesivo vai ripar muito ao longo do tempo, então eu vou deixar eles quietinhos aqui, e tem adesivos, tipo assim de dois dos principais players da Fúria né, que é o CACERATO e o ART Então eu acho legal que eu comprei esses adesivos aí Pra deixar eles valorizando e tal No caso eles ganharem um major futuramente Esses adesivos explodem de preço E tem o meu investimento em FNX dourado Aqui também, né São 50 FNX dourados de Antwerp 2022 Eu fiz vários vídeos sobre esse adesivo e tal Ele deu uma hypada, mano Ele chegou a triplicar o preço que eu comprei Depois ele deu uma caída Eu não vendi esse hype Eu quero deixar ele aqui meio para pra ao longo do tempo Ele valorizar com calma E eu não quero vender, tá ligado? Sinceramente E no fim aqui estão os adesivos mais caros que eu comprei aí de anti 2022, eles valorizaram pra caramba, mano. Que é o Mones de Dourado. Esse eu deveria ter comprado mais de dois, tá? Mas, putz, eu comprei pouco, velho Eu devia ter comprado muito mais de dois adesivos Esse é o um adesivo mais caro de Antwerp 2022 E tá tudo bem, mano Eu acho que possivelmente o preço dele vai estabilizar e tal não sei se vai subir muito mais Porque já é o um adesivo mais caro Galera, juntando a unidade de armazenamento de Antwerp Glitter Com Antwerp Gold, dá mais ou menos uns 20 mil reais E aqui é onde tem o ouro, tá? Antwerp Holográfico Aqui tem mais de 30 mil reais hoje em adesivos, tá? E, na moral, esse aqui é um investimento, cara Que é tipo uma cápsula do tempo Eu quero fechar e daqui um ano abrir Aqui, e tá valendo 3, 4, 5, 10 vezes mais. Possivelmente isso aqui, só essa unidade de armazenamento aqui, esses 500 adesivos que eu acho que tem aqui, vão valer uns 100 mil reais daqui a um tempo, mano. Vamos começar por ele, 9Z holográfico. Assim como eu acreditei no 9Z Glitter, eu acreditei nesse adesivo aqui e ele tá mostrando ser um sucesso, mano, tá valorizando demais. Esse é o adesivo hoje que eu mais investi, tá? E que tá mais me dando retorno no geral, tá? Tem outros que deram um retorno legal, uma questão de porcentagem muito alta, mas esse aqui valorizou demais, que geral assim, tá ligado? Comprei 160, opa, vamos pro próximo 160 desse 9Z e eu acho que ele vai continuar subindo muito de preço, tá? O próximo adesivo é o adesivo que me deu retorno, assim, de porcentagem maior do que qualquer outro que é o Cloud9 holográfico anti web esse adesivo explodiu de preço, eu deveria ter comprado uns mil, tá? Não boiei, mano, eu, boiei, eu deveria ter comprado muito mais mas eu comprei 45, vou comprar mais uns pra tentar ficar uns 100 pelo menos aqui dele, esse adesivo explodiu muito de preço é um adesivo muito bonito, galera tá aplicando muito isso skins mesmo, ele custando bastante grana. Seguindo aqui, o próximo adesivo holográfico que eu investi é o Eternal Fire, também achei muito irado o shape desse adesivo e os efeitos holográficos. Esse aqui eu comprei sem adesivos dele, tá? E eu espero que ele valorize bastante. E aí temos uma outra aposta minha aí, que é o Vini holográfico, velho. Eu acho que por causa do tubarão, ele deu uma valorizada legal e vai continuar valorizando, né? Esse é um adesivo que eu tenho um pouco mais de 100 aqui no meu inventário. E, cara, eu não vou mentir que eu tô gostando do resultado dele, apesar de não ter sido o que mais performou, que mais valorizou, eu acho que pro longo prazo esse adesivo Não vai parar de subir Porque é muito engraçado, tá ligado? E aqui mais umas apostas em adesivos holográficos Que eu tô pensando em comprar mais ou não o Zayu holográfico, tá subindo bastante, né? Um player forte, mano E o Arte holográfico Esse aqui sim eu comprei uma quantidade bacana Tenho 25 desses adesivos aqui do Arte holográfico De novo, por causa da patinha, né? Eu acho que pode dar um resultado bom E o Mones holográfico também, mano Esse adesivo aqui subiu, hein? Mano, igual o Mones Gold Esse adesivo aqui subiu demais e valorizou no meu inventário Esse eu devia ter comprado mais, eu comprei só 10 E foi também, junto com o Cloud9 holográfico Um dos adesivos que mais valorizou Um dos três que mais valorizou Seguido aí do ROX Esse adesivo aqui explodiu de preço Tá, eu acho que o campeão foi o Cloud9 O ROX em segundo lugar E esse Mones e rolo Em terceiro lugar, velho O Mones gold, o bagulho explodiu também Mas enfim, o ROX holográfico é um adesivo que eu sempre achei muito lindo Eu devia ter comprado um pouco mais Porque eu acho que o preço desse adesivo não se mantém onde está Tá ligado? É um adesivo que tá chegando em mil reais já. E esse aqui eu acho que eu comprei 10, né? Então eu tenho 10 rocks holográficos. Eu tinha comprado pensando em fazer craft, mano. Eu tinha pensado em fazer um ou dois crafts. Que bom que eu não apliquei, porque hoje é o segundo adesivo aqui que performou melhor no meu inventário, velho. Ou primeiro, não sei se foi ele ou foi Cloud9. Tem que ver depois na planilha. Em questão de valor também aqui, mano. Só que solo. Tanto que eu tenho bastante grana. E é por isso que aqui nessa unidade de armazenamento. Tem um pouco mais de 30 mil reais. Galera, saindo então da anti-warp eu pretendo lotar com mil itens. Vamos para a última unidade de armazenamento. Que não está lotada, velho. Tem poucos adesivos ainda. Mas eu vou investir nesses adesivos, tá? Poucos, mas não porque eu acho eles feios e tal. Mas é porque eles já estão muito caros, tá? Os Stock Home holográficos, mano. Começando aí pelo Copenhagen Flames. Que eu tenho 50 desses. Esse laranja é sensacional. Por isso que eu comprei esse adesivo, tá? Provavelmente vou comprar mais uns 50 ou 100. E aí tem aqui Tailu. Holográfico, Esse eu tenho só, acho que 15, mas eu provavelmente vou comprar bem mais desses adesivos, tá? Tem duas fileirinhas aqui dele. Eu acho que eu vou comprar pelo menos um 100 desse aqui, mano. A China tá manipulando muito esse adesivo e tal. Eu não tô falando questão de preço nesse vídeo, né? Mas esse aqui é um que tá bem hypado. E tem um aqui que eu tava pensando em fazer um craft, mano, na real. Mas eu deixei ele aqui, que é o um Luminosity Game de Columbus 2016. Ele não devia estar tá nessa unidade de armazenamento, que aqui é Stock Home. Mas eu larguei eles aqui e vou tirar. Esse era uma aposta minha, só que daí A galera começou a hypar muito esses dois Campeonatos que eu tô investindo, que vocês viram aí Que é Stock Home e Antwerp, e o preço Desse adesivo aqui tem uma congelada, então eu não vou Comprar mais dele a curto prazo E galera, tá aí, abri o jogo com vocês, tá Agora eu sou também um colecionador de adesivos né, Um investidor nos stickers Principalmente holográficos de CSGO Mas vocês viram também que eu dei uma investida Ali em glitter e gold Possivelmente os glitters eu posso vender depois que eles deram Uma hypada. os gold eu vou guardar E os holográficos eu quero que explodam, se você gostou desse vídeo, deixa um like A gente se vê na próxima, tamo junto, um abraço Falou